Eita porra. Eita porra, será que eu tô vendo visagem? Qual é essa música mesmo? Passando em pouco, pouco po. Eita, moeta Calma aí, Marquimota, calma aí, Marquimota E tu tá pensando o quê? Cê tá achando que eu sou chiclete Mastiga agora e depois esquece Tu não me merece Mais um jogo de Divertendo essa situação E quem mandou escolher a farra e o paredão E eu tô chegando, prepara seu coração Então se prepara que hoje à noite Eu vou pro Rorê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Então se prepara que hoje à noite Eu vou pro Rorê, vou botar pra gerar Vai beber, vai chorar, vai ligar. Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Quer é depois para que tá na bete, tem que ser na gringar, viu? Sua casa de preto online. Naquele leitão, meu parceiro Val só paixona, tá condenado. Eduardo, Eduardo, Eduardo. E tu tá pensando o quê? Você tá achando que eu sou chiclete? Mastiga agora e depois esquece. Tu não me merece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 então se prepara que hoje à noite eu vou por e vou botar pra tora. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Daquele jeitão? Oh, passando em popo, meu parceiro Flávio Rugeriz, o melhor campina grande. PM Lava Jato, meu parceiro Bruno, tamo junto e misturado. Mugir do cavalo.